Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um workshop da casa. O meu nome é Elsa e hoje vamos aprender a construir o nosso tabuleiro decorativo, que poderá ser uma excelente inspiração para o dia dos namorados que se aproxima para servir um pequeno almoço super romântico à vossa cara metade. Podem acompanhar-nos em direto nas nossas plataformas digitais, no Facebook e no Instagram, colocarem as vossas dúvidas e as vossas questões que vão ser respondidas durante o nosso workshop e muito, muito em breve, mesmo que, que depois coloquem mais dúvidas, entretanto vamos sempre respondendo. E para me ajudar com este tema, não poderia ter outra pessoa para me apoiar, que senão a Margarida Lopes. Olá, Margarida. Olá. Obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada, Elsa. Mais uma vez, obrigada por fazer sempre um projeto engraçado para, para vocês. E estou muito feliz. E, e já fazes parte da família Le merlin ah, já, já, Estás <risos> parte de fazer coisas giríssimas connosco é e verdade. hoje não é exceção. É verdade. E eu fico sempre feliz porque são projetos sempre que dá-me bastante gosto fazê-los porque posso fazer a minha criatividade voar um bocadinho mais às vezes do que aqueles trabalhos temos que cumprir De maneira que eu estou super feliz, hoje é um projeto muito engraçado e que eu acho que as pessoas é fácil e, e dá bastante jeito também numa casa ter um tabuleiro para fazer uma pequena surpresa. É importante frisarmos que a Margarida é super perita e tem imensa experiência profissional tanto em trabalhos de decoração como com papel de parede e também uh, a voltar a reciclar e a dar uma nova vida a, a materiais e a produtos que às vezes temos em nossa casa que já não são utilizados uh, diariamente e damos uma nova chance aquele produto, aquela mobília, por exemplo. Exatamente. A Margarida gosta muito desse tipo de trabalhos e desenvolve muitos projetos nesse sentido muito interessante. É verdade. É uma área que eu realmente adoro. Sou apaixonada por dar vida àquilo que já pouca gente já não quer, ou deita fora, Sim. ou pensa que vai deitar fora. Eu dou sempre a ideia de reaproveitar. Porque faz pena, madeiras boas, deitar fora. Portanto, é uma das minhas áreas que eu adoro. É realmente fazer o reaproveitamento de seja do que for, Sim. dar uma nova vida. Passar a pintar, a nossa criatividade, e a, a nossa história. E começa uma história nova daquela peça, adoro isso. Exatamente. Adora mesmo. Muito, Muito bem. bem. Então, e hoje, para o nosso workshop, vamos começar, não é? Vamos sim, senhora. E o que é que vamos precisar para fazer este tabuleiro todo personalizado e todo romântico? Que eu vou-te pedir ali, só a favor, Elsa, o tabuleiro, porque já agora vou apresentar o tabuleiro, porque esta já é a peça. Este é o produto final, Exatamente. não é? Exatamente. Lindíssimo. <risos> Ora bem, eu então vou apresentar, realmente é isto, Elsa, é este o tabuleiro que eu vou construir, e que já construí este, e vou aqui fazer o passo a passo para as pessoas perceberem não é difícil fazer, é realmente ir comprar alguns materiais que são necessários e depois é mãos à obra. Tenho é a começar. certeza que quem estiver a ver este tabuleiro vai querer fazer já lá em casa. Sem vai, dúvida nenhuma. Vai, porque é uma coisa gira, é realmente dá jeito, porque mesmo precisamos. Mesmo um objeto decorativo Precisa... e mesmo versátil para e o dia a dia, é mesmo prático. É algo que precisamos numa casa, é um tabuleiro. De maneira que vou-te passar o tabuleiro e vou então... E vamos começar? Vou começar, Com a mãos aí, à obra. Pronto. E então vou começar pelo seguinte. O que é que é necessário uh, para nós construirmos este, este tabuleiro? Neste caso, eu fui ao Le Juan Merlin comprar, buscar as madeiras um, que, que vou construir. Então as madeiras, fui buscar um, um painel de pinho. Uh, que já está até bastante lisinho, portanto é um painel limpinho, de madeiras limpas, é na qual vou fazer a base. E comprei então umas ripas, umas ripas um, com, a mesma, com a mesma espessura e com o mesmo tamanho, a mesma largura, para poder fazer então o acompanhamento de, das partes laterais do, do tabuleiro. E então o que eu preciso basicamente para esta construção é só esta base de madeira. A medida também pode ser depois adaptada também ao gosto e à necessidade de cada pessoa, Pronto. de cada família. Normalmente um tabuleiro tem, esta é uma medida usual, Sim. não é? Uh, que tem 50, 47 centímetros, portanto é, é perfeito. É mais comum, é a medida Sim, mais comum. para servir, não muito grande, depois também, também não dá muito jeito, uh -huh. neste caso. E, e as traves aqui também podem ser mais altas ou menos. Eu escolhi estas e porque quis fazer também um trabalho hum, mais que desse um bocadinho mais de, de charme ao, ao tabuleiro. Pois, então escolhi estas porque as madeiras normalmente são madeiras são todas do mesmo tamanho, não sim, é? Com e, e com a mesma forma. Uh, e eu então pensei não vou, vou fazer um trabalho, vou fazer um pequeno desenho, não há nada de especial, mas que lhe dá logo ali uma graça ao tabuleiro. E pronto, então o que eu vou precisar é das duas ripas iguais para os topos uhum. e outras duas para fechar. Portanto, eu já trago eu, o tabuleiro, como não temos muito tempo para fazer tudo, não é? Já trago é, aqui esta parte meia preparada. É um trabalho muito simples, mas também leva algum tempo. Sim. Temos de nos dedicar a perder algum pronto. tempo na construção. Exatamente, temos que fazer, cortar, uh, primeiro isto vem em ripas de, de um metro e e 40 salvo sim, erro sim. Uh, temos que escolher temos que usar então uh, a, a caixa de esquadria que eu passo uhum. aqui também para cortar as ripas pronto que é super fácil Portanto, temos que usar o serrote de madeira e temos que ter algum cuidado uh, sempre que estamos a trabalhar com cortes, tudo que seja cortes temos que ter uh, algum cuidado para não nos alejarmos uhum. isto é fácil porque nós colocamos a as nossa made nossas madeiras portanto, bem presas e cerramos à medida que nós queremos, portanto, é tranquilo. Não é não é nada que, que a pessoa fique preocupada por estar a usar um serrote. E Sim. quem gosta de bricolagem também acaba por ter que usar mesmo outras ferramentas que não só manualmente, porque senão Sim. cortar, por exemplo, isto manualmente era impensável, até porque temos uma espessura que dava muito trabalho. E pronto, então, o que eu vou usar é fazer os cortes que já fiz, depois vou precisar então de usar, isto é a parte da matéria, e depois temos a parte então de todo o material que vamos precisar. Vamos precisar então de cola branca, porque vou usar como decorativo, como nós vimos, o fundo do nosso tabuleiro, eu vou usar um papel de parede. Um papel Pronto. de parede. Porque para além da construção, depois fazemos a parte decorativa que vai dar mais graça também E podemos usar qualquer tipo de papel de parede para este trabalho, para este projeto? Sim, podemos usar qualquer Quer dizer, depende, há papéis que são mais apropriados do que outros. Mas este papel é um papel muito bonito, que eu adoro, portanto que é do Leroy Merlin, que é super romântico. E o que é que acontece? Ele é um bocado... textura. Tem textura. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colar o papel e depois, no final, vou dar três camadas de verniz com o osso, mate. Okay. Uh, o que é que vai fazer? Essas camadas de verniz vão fazer com que aqui, mesmo que caia água, café, nós podemos limpar. Porque... Acaba por preservar, assim, o papel de parede e não Pronto. danifica o nosso... Isso, nosso pois, oleiro. é também uma questão, se a pessoa quiser pôr um vidro, pode pôr. Portanto, é relativo, okay. pois esta ah, parte é uma bocadinho... opção. Exatamente. Sim. E então, na construção, vamos mãos à obra e vamos uhum. começar a trabalhar. Recordo a quem está a acompanhar o nosso workshop, que também vamos ter disponível a lista com as referências de todos os produtos que, que estamos a usar. Portanto, quem depois quiser começar a trabalhar logo lá em casa, fica com tudo disponível para ir à loja Exatamente. e para fazer as suas compras, para depois brilhar, não é? E para fazer o tabuleiro. Para fazer este tabuleiro fantástico. Pronto, então eu aproveitei, lá está, um resto de papel de parede, que sobra de uma colocação Sim. e há que dar também uma vidazinha àquele resto de papel. Então, aqui, este como é muito romântico uh, e para a data que era, preparei. Então, o papel de parede na madeira, nós temos a madeira em bruto, portanto a madeira não tem acabamento nenhum. Uh, o que é que nós vamos fazer? Vamos usar a cola de madeira uhum. para pôr o papel de parede. Esta é uma cola uh, fácil de, de espalhar. Aplicação. Sim. Sim. Sim, pronto. Eu vou usar a. Uh, Aqui bastante cola. Esta é a primeira parte porquê? porque depois quando nós começarmos a unir as peças do, do tabuleiro convém que esta parte já esteja pronta. Relembramos que, uma vez mais, este tabuleiro tem as medidas normalmente já usuais neste tipo de, de acessórios mas lá em casa podem adaptar perfeitamente Sim. às suas necessidades Uh, o tamanho e, e tudo, e até mesmo o tipo, o tipo de, de madeira também pode ser uh, uh, adaptado, não é, Margarida? Este será, se calhar, o melhor para trabalhar... E, esta um... madeira é uma madeira limpa, mas se nós certo. tivermos restos de madeira, também podemos também pode perfeitamente. ser Sim. É, é só uma questão de termos as medidas que nós precisamos. Se for necessário comprar algumas outras, Sim. as laterais normalmente, uh, se tiver, dá tudo para usar. Sim. Como eu te digo, pronto. A cola é aqui... Eu meti a cola. Uhum. Uh, Elsa, uh, se virmos que tem pouca... Aqui, sobretudo aqui nos cantinhos, convém Sim, é importante reforçar. É reforçar as colas. E depois com esta espátula nós vamos esticar o papel. Uhum. Pronto. Aqui está a base. Agora temos uma sobra de papel, não é? Na, nas partes todas temos uhum. uma sobra. Então é assim. Depois de ele estar esticado, vamos vincá-lo com a mão. E vamos fazer uma coisa que até foi num workshop, uma, uma participante que me ensinou. Sim. Isto uma pessoa também não ensina só. Estamos sempre Aprende a aprender, não é? Aprende também. Com uma lixa, nós vamos usar para este trabalho, vamos usar dois tipos de lixa. Vamos usar uma lixa 80, okay. que é mais grossa, e vamos usar uma 120, que é para amaciar, depois no final já do, da peça estar toda trabalhada. Olha, podemos Mas... pegar, por exemplo, neste exemplo das lixas, para quem não está tão habituado a trabalhar com este tipo de materiais, como é que podemos fazer a escolha uh, da lixa, por exemplo, o grão? Temos uma de 80 e uma de 120, qual é que é a principal Temos licença? várias mais, mas 80 é o suficiente, é forte, uhum. vai nos ajudar também, porque isto é uma madeira uh, relativamente mole, uhum. portanto, a 80 é boa, porque depois com, vou usar também a lixadeira elétrica, ela acaba por dar logo ali uma forma boa e lisinha à nossa madeira. Mas agora vou usar esta e para explicar só como é que nós vamos cortar o papel... Margarida, vou só tirar isto daqui, para lá em casa conseguirem ver bem o pormenor do trabalho que estás a fazer agora. Vou só organizar aqui mais para trás. Assim fica perfeito. Fica super à medida <risos> e, não estamos, e não vamos... Eu já explico. É que assim nem sequer corremos o risco do, do papel rasgar, fica mesmo certinho. Fica ótimo. Parece fácil. E é fácil, <risos> isto é mesmo, é só usar a lixa, é super Sim. fácil, não é uma coisa... Aqui está. Relembro lá em casa que podem colocar as vossas questões. A Marguerite está aqui para ajudar e para responder a tudo, a dar imensas dicas e sugestões, tanto para este trabalho, mas que também podem ser utilizadas para, para outras ideias. Uh, portanto, estejam à vontade, nós respondemos a tudo. Ah, está a alça, cansou um bocadinho os braços, mas é bom. É bom, também é bom. Ficamos aqui. E pronto, temos aqui Perfeito. a nossa base que está pronta. tão é... simples e fica tão bonito. E fica super direitinho. E não temos que andar com o x e com a tesoura Sim. e fazer medidas, não. É colocar, deixar o excesso e com uma lixa 80 de grão 80, com um bocadinho de força. É bom é para gastar também de energia. <risos> E já está, está pronto. É uma Muito base bonito. gira. Isto podemos usar esta técnica uh, para forrar o móvel e imensas coisas. Portanto, para cortar o papel de parede está bom. Então vamos a seguir. Próximo passo. Uh, o que é que eu vou fazer agora? Uh, já tenho esta parte pronta. Vamos então às madeiras. Eu já pré-cortei as madeiras uhum. e já fiz aqui alguns trabalhos de corte na minha oficina pronto E o que é que acontece? Eu fiz um desenho, umas ondinhas na primeira, na primeira tabuazinha e fiz o primeiro corte. Portanto, eu fiz este corte. E depois de fazer este corte, também vou fazê-lo e exemplificar, uhum. uh, o que é que vamos fazer? Vamos juntar, então, à segunda e vamos com um lápis. Portanto, vamos... E temos que, aí, temos que, realmente juntá-las mesmo direitinhas Que é para ficar exatamente uma peça igual à outra Porquê? Não? Exatamente, porque depois hum. quando nós vamos cortar a segunda, ela já está uh, feita a primeira e exatamente. fica mais ou menos igual É claro que, Elsa, isto é uma coisa artesanal, atenção não é nenhuma máquina, não é? Mesmo que não fique mas também acaba por dar um toque especial Não, dá hum. Pronto, depois no fim da pintura e tudo pronto Sim, fica, fica muito, muito ótimo muito na mesma então passamos para a parte do corte. Esta é talvez a parte que eu quero aqui relembrar, já tenho falado em outros workshops, que é preciso ter muito cuidado, mais atenção, de segurança, uhum. pronto. Exatamente. Porquê? Porque nós vamos trabalhar com tico-tico, que é uma ferramenta que dá muito jeito para os nossos trabalhos, só que é uma serra elétrica. Exatamente, e com, com todas estas ferramentas que nós usamos, até pode ser de fácil hum, utilização, mas quais é que são os acessórios que não nos devemos esquecer para executar estes trabalhos? Muito importante no corte, qualquer corte, com um tico-tico, podemos usar uns óculos. Eu, normalmente, vou ser muito sincera, o cuidado que eu tenho mesmo eu não uso luvas porque gosto de sentir a peça e a, e a máquina também. Mas já tens muitos anos de experiência. Pronto, é? mas as luvas eu considero que não é muito Sim. importante aqui. Eu pessoalmente, mesmo sem experiência, acho que não dá muito jeito. Okay. Podem pôr uns óculos, mas também não salta muita, muitas uh, farripas nem nada, Sim. portanto também não é assim tão importante. Mesmo o que é importante é o que eu vou fazer agora, que é ajustar a peça. A peça tem que estar muito firme para quando eu vou fazer o corte. Pronto, eu agora aqui já tenho realmente a primeira parte e vou cortar esta aqui. Okay. E vou exemplificar, esta parte é importante. Temos que não. ter sempre uma bancada não. fixa. Uhum. Eu usei uma tábua velha, que não é velha, é uma tábua de trabalho, mas que, que me dá aqui uma certa Alguma, altura. Sim. Pronto. E vou fazer uma coisa que é, isto é que é importante, que é estes grandes que são maravilhosos, que apertam. E vou então prender a minha peça. Porque vou fazer um e corte. E dá toda a estabilidade necessária para também a peça não fugir e para a ferramenta não... Pronto. Ou seja, ela está presa. Sim. Não é? E eu aqui vou poder cortar. E estes cortes normalmente não são logo à primeira. Nós vamos cortando com tico-tico e vamos ajeitando a peça conforme ela nos vai dando jeito. Uhum. Que é para podermos andar sem corrermos também risco de muito próximos da nossa mão. De maneira que eu agora vou vou começar nesta parte e depois vou ter que mover novamente a, a peça. e vou Margarida, temos duas perguntas. A primeira. Se tiver ainda um restinho de cola de papel de parede, também serve para este trabalho? Naquele momento em que colamos ah, sim, o papel um... de parede à nossa madeira? É assim, sim, nós podemos usar também cola de papel de parede, mas aí temos que misturar sempre a cola de madeira, cola branca. Isto porquê? Porque a cola branca é madeira e nós estamos a usar um papel à madeira. Se eu tivesse usado usar um papel à parede, eu punha só a cola de parede. Eu às vezes, quando é peças muito grandes, para não gastar muita cola branca, eu faço essa mistura. Sim. Mas aqui é, é mas pouca a cola. Mas a cola de madeira é sempre é sempre fundamental. É, é a, fundamental, a sim. A de papel também pode juntar com a cola sim. de madeira, mas fundamental é porque é, é madeira. Exatamente. Então, eu... Só mais uma questão, Margarida. Se for uma madeira já com algum tratamento, verniz, por exemplo, é necessário retirar o verniz ou podemos aplicar diretamente a cola? Não, aí temos que fazer um despolimento de, da peça. Isto porquê? Porque o verniz é, laca-nos, portanto, a passagem da cola à madeira. Sim. Ou seja, fica à superfície, não fica um trabalho muito perfeito. Então é sempre importante pass... retirarmos... Sim, passamos a lixa Sim. e fazemos o processo normal. Okay. Então agora vou começar aqui o tico-tico, portanto, lá está. Uhum. Temos uma serra, é este o cuidado, temos de ter cuidado sempre com as mãos. Temos muito de ter a, a peça atenção. sempre bastante presa. E então, convém por os óculos, não, não os vejo. Relembramos que a Margarida já tem imensa experiência, faz imensos trabalhos uh, sempre com estas ferramentas, já está super <risos> acusada. interrompi mas há aqui uma coisa que nós sempre que sentirmos que a peça está a fugir, paramos e apertamos ou voltamos outra vez que é esta parte, porque às vezes nós vamos atrás e podemos nos aleijar, portanto é importante aqui Aqui depois tiramos a serra, Porquê? porque eu vou precisar de fazer exatamente aquilo que eu tinha dito, que é voltar a pôr a, ajustar, a peça Temos disponível na nossa loja todos os materiais, todos os acessórios também de, de segurança. Para quem está a iniciar, é importante sermos isso em, em consideração. Quando já temos uma certa experiência, uma certa vontade, Sim. conseguimos controlar... Mas não devemos algumas... facilitar -me mesmo assim, não, não devemos vendo... facilitar. Nunca, e quem nunca. está a começar também sabe que tem disponível Sempre. todos os acessórios. Portanto, não hesitem em... Mas já jogamos pelo seguro. Exatamente. Então vou aqui continuar... Pronto, temos a nossa parte do tico feito. Muito bem. Esta operação é feita nas quatro ripinhas que nós Sim. temos, não é? E eu agora vou, vou mostrar aqui que ela fica a precisar de outro trabalho, que é a parte de, que vamos usar agora que é lixar as peças Sim, pronto. está com muitas irregularidades Aqui já passou já passei uma lixa portanto Sim. já se vê um bocadinho a diferença eu Ela fica assim acertar, Até porque inibular. isto o típico é uma coisa que pronto, com alguma experiência nós vamos fazendo um corte mais direitinho mas às vezes fica assim meio torto mas nada que depois não se resolva com as lixas pronto, porque as lixas no fundo é, a função delas é isso e então eu pego aqui nesta peça e já tenho esta uhum. Pronto. e Aqui estão elas as duas, e elas as duas, portanto. Este é o trabalho que é, digamos, o trabalho que vai levar um bocadinho mais tempo e paciência lá em casa. Podem também fazer um tabuleiro sem recortes. Eu considero que quanto mais haja ali um bocadinho mais de, de sempre desafio, um mais especial, é, mais para mim Exatamente. tem mais graça. Isso mas se não pode fazer só com as uma coisa mais simples, mais, simples, mais básica, com acho outro que, tipo que de inspiração, sempre mais giro um desafiozinho Sim. para também nos termos ali aquela vontadezinha de, de acabar as coisas. E então aqui está, aqui esta parte, uh, como é que eu costumo fazer? Normalmente pego e junto as duas. Imagina, tenho aqui as duas peças. Elas têm que estar todas muito alinhadas. Uhum. Pronto. E vou... Vais lixar a, a peça que cortámos agora. Pronto. Isto depois é um trabalho também com um bocadinho de, de paciência. Sim, e este contém. é o trabalho. Lá está. Pronto. Temos esta parte da lixadeira, mas ainda temos aqui as grosas, que também são dois... Eu, as grosas, para mim, fazem-me sempre falta para todos os meus trabalhos. E a grossa é uma coisa que... Portanto, ela tem, é uma, tem uma, esta é daquelas grossas, portanto, Sim. logo isto vai-me ajudar aqui a, a dar a forma, pois a lixa acaba de... Porque existem vários uh, tipos de grossas, Margarida. Ah, portanto há também umas mais finas, é com mais lixas, portanto okay. vai das mais fininhas para as mais grossas. É mais ou menos como a lixa e só. esta que... irregularidade, se são grandes a madeira, será mais adequada uma Mais grossa. grossa... Okay, Depois certo. a lixa vai, vai fazer a parte final. Uhum. Portanto, na grossa, nós aqui vamos seguindo. E temos uma que eu trouxe, que é esta, a redonda. O que é que esta nos faz? Nestas partes que, que baixa, ela ajuda-nos a fazer ali, ali o encaixe. E cantinhos. Grossa, mais grossa, que começaste por, por utilizar. E depois esta que é esta. a redonda. Que dá mais para aquelas partes das ondinhas Aquelas partes cantinhas, das ondinhas, não é? pronto. Esta parte é importante termos alguma paciência porque é a parte que vai, digamos, finalizar o nosso trabalho com mais perfeição. Claro. Não ficar assim. Portanto, aqui temos que, depois do corte, perder algum tempo nesta parte de lixar tudo e ficar tudo ficar como deve um ser. Ladinho. sim eu naquele já fiz essa parte toda, aqui já fiz em algumas partes que já se nota, e, e depois é muito fácil, nós podemos fazer com uma lixa manual também, se a pessoa não tiver uma lixadeira em casa, pode ir comprar, porque acho que é, é algo que dá sempre muito jeito de termos na, na nossa oficina de casa. Sim. Mas se não, é assim, temos uma lixa e com a mão fazemos a mesma coisa, custa um bocadinho mais. Se dá num trabalho mais uh, rigoroso... É sim, se a pessoa quiser, olha... É só, é perto se algum tempo, mas pois. fica na mesma... Sim, Ótimo, dá o mesmo efeito. Dá o mesmo efeito. É claro que estamos a falar de uma lixadeira elétrica, que eu vou usar Podemos agora. Podemos até mostrar um exemplo. Uh, vou usar agora, que, sim. que é uma lixadeira que, que uh, uh, Leva-nos o trabalho muito mais rápido, não é? Sim. Se for um trabalho grande, E acaba por ser uma ferramenta até bastante Aqui bastante eu usei estas lixas uhum. que vêm numa folha, que são ótimas. Eu cortei e já tenho aqui, portanto, pronta. E uma vez mais também tivemos atenção ao grão destas lixas. Pronto. Esta, por exemplo, é grão 80. Esta é 80, portanto, é a que eu vou usar aqui... fica logo com um acabamento diferente, Pronto. Esta é, é, é, eu depois de ter o tabuleiro todo montado, eu vou pegar nesta lixa e vou, uh, tudo que é arestas, vou quebrar as arestas. Portanto, dá um ar mais, a madeira não fica tão pontiaguda, fica mais redondinha, uhum. dá um ar também melhor ao acabamento isso é tudo um trabalho final, já com paciência, já tudo montadinho. Sim, os últimos retoques, okay. este, este projeto é um projeto que não é muito difícil, mas temos aqui alguns passos. É mesmo dar também algum tempo. Sim, ou... temos que ir Sim. fazendo. Não, não é para fazê-lo numa hora e acabar, mas é num dia faz perfeitamente. Uhum. Uh, com, com os passos todos, consegue fazer este projeto e, e servir o seu chazinho, o seu cafezinho. <risos> Parece um projeto fantástico para se fazer é. durante uma tarde e até mesmo um semana, em família não. e tudo. Em também família, acho que como é... Quiser. Portanto, é algo super, super interessante. O tico-tico é importante aqui. Para este, se quisermos fazer realmente uma forma, é importante. A lixadeira também é importante. Se não temos as lixas, e lixamos à mão. Sim. A seguir, o que é que nós temos mais? Temos só que usar, não vou usar nem pregos, nem parafusos, vou usar umas cavilhas de madeira. Okay. Porque eu acho que este é um projeto... Pronto, as cavilhas são estas. Uh... Elsa, há uma perfuração que eu vou ter que fazer para depois introduzir as cavilhas... As cavilhas vou usar cola branca, lá está a cola branca aqui vai ser outra vez necessário e as cavilhas só de madeira portanto não vou usar mais nada uh, para fixar o, o o tabuleiro, cola branca e cavilhas e depois um, das cavilhas estarem todas e com a cola depois eu seguir vou, vou exemplificar como é que temos que fazer isto, tem que ser um passo a passo que é depois com estes grampos apertar o tabuleiro ele fica a secar com as colas, portanto, depois okay. fica perfeito. Maria diz-me uma coisa, como já fizemos tantos passos importantes até este momento, podemos fazer uma pequena revisão do início até agora, para quem está a acompanhar lá em casa, sim, sim. fazer assim um, um pequeno lembrete de, de como começámos exatamente Já tanta coisa importante a começar acho que podemos, primeiro de tudo é ir comprar as madeiras Sim. ou ter as madeiras em casa e usar e aproveitar que, que, que depois sobraram. é realmente fazer um, o tamanho que nós desejamos do, do nosso tabuleiro e fazer os cortes que nós e, e, e primeiro o corte que temos que fazer é a base porque depois da base nós vamos juntar esta e vamos perceber exatamente qual é o fim? qual é a medida certa. A medida dos topos e das Os laterais tu fazes é consoante a escolha a da medida da base. A base é a principal. Exatamente. Depois fazemos estes cortes todos direitinhos. porque Porque ela realmente tem que ela tem que juntar e ficar ao mesmo nível. Exatamente. Portanto, é mais é? de ser a mesma, a mesma medida da base será Portanto, laterais base, e topos. A base é importante para isso. Pronto. Isto Bem. é o nosso tabuleiro. Fazemos as bases, fazemos os cortes, tanto conforme do... o gosto Pronto. da pessoa. Fazemos o desenho que quisermos, uma coisa simples, isto é umas ondas. É Depois num... podem arriscar um bocadinho mais, como a Margarida, que Não. tenta sempre dá mais para dar um toque mais especial. Mas, mas, para mim, acho que este dá um toque e é o que vê. Depois faz-se, então, o corte com muito cuidado com o tico, -tico. Exatamente. Portanto, esse é o, o passo mais complicado, digamos, da daqui da, do nosso projeto e depois passamos então à parte de aprumar um bocadinho as madeiras, portanto, uhum. que é lixar, é de águas grosas, é... Fazer o é tratamento... fazer o tratamento. Temos uma perguntinha, Margarida. Então, diga. O tabuleiro só pode ser feito com papel, podemos usar outros materiais, quais? É assim, nós temos madeira, estamos a trabalhar com madeiras, a partir daí temos, podemos fazer tudo o que nós quisermos, porque as madeiras são, é uma matéria que recebe tudo. Se eu quiser fazer uma pintura decorativa aqui, faço. exatamente Se eu quero fazer um tintas. DKP, se eu posso dar uma velatura só simplesmente e ficar numa num tom de madeira. Sim. Posso usar uh, peças e colar aqui embaixo, também fica giro. Pois é, imaginação, há imensas agora coisas. Agora vai muito a criatividade há imensas e acho coisas. que depois de se fazer o primeiro surgem logo imensas ideias há para imensas coisas maneira que é assim, o, o principal é a construção realmente da peça. Que ela fique toda estruturalmente segura. E depois a decoração é, é o que a pessoa é quiser. Um. Pode pôr tecido, pode Sim, pôr vidro por cima do tecido. Muito bonito também. Então, há imensas coisas. Então, uh, Elsa, eu estava aqui a falar das cavilhas. Portanto, as cavilhas é o que eu vou usar agora para fixar uh, para unirmos... o meu tabuleiro. Exatamente. E então, uh, como é que eu vou fazer isto? Eu vou fazer aqui uma marcação eu tenho, eu vou tirar isto para se ver uhum. eu tenho aqui a espessura portanto da, da minha base e esta, portanto eu com lápis vou marcar e esta é a minha marcação onde eu vou ter para ver onde é que eu vou fazer a minha furação com uma broca para depois ajustar à base e fazer a furação dos dois lados ou seja, uhum. esta cavilha esta não é daqui, vai ter Exato. que, eu tenho esta furação já feita, esta cavilha vai entrar aqui e vai ter... E vai passar exatamente, sim. sim. Pronto, ela vai entrar. Existe alguma medida uh, em concreto para, para as cavilhas? os furos, para as cavilhas? Sim, as cavilhas, uh, o que é que eu fiz? Eu tenho que ver, quando eu estou a trabalhar com uma espessura uh, de madeira, tenho que ver que tipo de cavilhas é que eu vou colocar, porque há cavilhas muito mais largas e eu não posso pôr muito mais largo cavilhas aqui com esta pequena espessura, que eu vou mostrar, que eu tenho aqui. Exatamente. Portanto, eu tenho que trabalhar com uma cavilha pequenina, porque se eu for fazer um buraco muito grande, acabo Sim, acaba um até junto, por estragar ser maior, mesmo e estrago. Portanto, assim. é só essa a preocupação, porque se for uma base mais larga, pode-se usar umas cavilhas mais largas e até nem se usar tantas cavilhas. Eu é que sou sempre com medo que... Então, Nós temos uma pergunta relativamente às cavilhas, à utilização das, das cavilhas. Então, para além das cavilhas, podemos usar parafusos para ficar mais resistente? Uh, é assim, eu optei mesmo não usar parafusos. Porquê? Porque eu acho que com madeira, com madeira liga mais do que estarmos a pôr uh, parafusos. Porque os parafusos, eu podia pôr parafusos, mas tinha que rebater e esconder os parafusos, porque senão fica feio Sim. estarmos a ver os parafusos As já aparecer. As cavilhas acabam por dar até um toque As mais As cavilhas, natural... eu vou colocar, e daqui a um bocadinho vou, vou, vou exemplificar quando estiver a fechar. Quando eu colocar a cavilha e vou pôr cola branca, hum, a cavilha fica completamente fechada. E depois com uma massa com betume, Sim. que vamos já a seguir falar, eu vou tapar... E depois de lixar e pintar, não fica vejo nada na natural. E fica tão resistente ao mais do que os, os parafusos. Sim, porque é madeira com madeira. Portanto, acaba por ser si melhor. E, e pronto, então eu já fiz a furação. Esta furação é importante que seja feita toda igual. Portanto, quando nós estamos a fazer a furação, eu vou juntar as duas e furo logo as duas ao mesmo tempo. Hum, imagina... Com... Tenho esta aqui, okay. um, este, este. quando eu faço esta furação, eu junto logo as duas cavilhas e elas ficam todas furadas ao mesmo nível. Diz -me uma coisa, Margarida, qual é o tamanho mais apropriado da broca? Esta broca é de 3, 3 milímetros, okay. portanto, é, esta broca, quando eu fui comprar estas cavilhas no pacote, vem dizer qual é a broca que nós precisamos. Portanto, nem, nem temos de ter claro. esse, esse problema, porque quando nós chegarmos lá, está lá escrito que precisamos de usar a broca com... Pronto. Então, eu vou e compro a broca que é preciso, uhum. porque se imagina, se for uma, uma broca muito larga, a cavilha depois entra e não faz, -se, sim, sim, sim. Não faz nada do Ainda que tem bem, que fazer. Ainda essa informação também já vem lá na partida. Não, é importante, já, já vem no, açórios, no, nos acessórios, no, bem nas cavilhas já vem a broca. Então, eu fiz a furação toda, e essa furação tem que ser, então, ela por ela toda. Porque é aqui que vai entrar as cavilhas uhum. com a cola. E esta vai ser o fecho do, portanto, do, do tabuleiro. Do nosso tabuleiro. Do nosso tabuleiro. E então vamos lá aqui. Eu, há aqui uma parte que ainda não fiz, que é este topo. Que é para fazer aqui para vermos, está bem? Sim. Pronto, que agora vou só aqui os meus... isto é importante e as cavilhas e é mais fácil nós começarmos a, a construir e a meter logo as cavilhas isto porquê? porque nos permite é isto pronto, permite-nos ah, aqui já podemos fazer uma coisa que é para adiantar também que é usar a cola branca, onde é que está a uhum. cola branca, Elsa? A cola, aí, se está aqui a arrumar isto. Sim. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos, então, introduzir cola branca cá dentro dos buraquinhos onde nós fizemos com a, com a nossa broca. Isto vai ficar mesmo fixo. Exatamente. E ainda vamos pôr aqui um fiozinho de cola. Não tenham medo de pôr cola. Isto porquê? porque Porque hum, a cola, mesmo o excesso, depois com um pano úmido limpa, uh, sai facilmente. Sim, sai facilmente. Sim. Pronto. E aqui, vou fazer a mesma coisa. Eu acho que acho esta... que eu na base, Margarida. Não, não é esta. É esta aqui. É que isto depois também tem um... É assim. Pronto. Então, eu vou pôr também e aqui cola tá, metemos na base e metemos também nas laterais sim agora vou aqui e vou juntar e aqui vou então pegar nas cavilhas uhum. dá-me aí só o martelo se é a favor Está aqui à tua ah, frente. aí um partão. Pronto, eu vou. Estás a ver? Elas ficam já dentro. E depois que nós com a massa vamos tapar, e isto não se vai ver absolutamente nada. E depois com a pintura, muito menos. Quer dizer. Exatamente, porque ainda, ainda temos pois, a pintura das, das laterais. É um projeto giro. Desde que com alguma calma, claro Continuem que. Continuem isto... a fazer as vossas perguntas. O nosso vídeo ficará também disponível para reverem as vezes que forem necessárias, tanto no canal do YouTube, como também no site da Le Ramerlan Portugal. Portanto, não há desculpas para não fazerem isto, isto em casa e não meterem mãos à obra. Não, não há mesmo. Porque depois de feito, vão ver que vão ficar com uma peça super original. E tenho a certeza que está logo vontade de fazer outras, mas de maneiras diferentes e de decoração diferente. Sim, sim, sim. Pronto, a cola branca pode-se pôr generosamente. E vamos pôr aqui também, uhum. cá por dentro. E já temos aqui uma parte do nosso tabuleiro. Já começa a ganhar forma. Ah, Tem que ganhar. Tens o um martelo ali, Margarida. Primeiro pôr. Isto até a giro parece um puzzle, estamos a montar um puzzle, começamos a ver a ganhar forma, Pronto. ficamos logo com vontade de acabar. Ele aqui já tem cola, portanto, uh, suficiente para colar, as e com as cavilhas ele fica completamente seguro, depois de uhum. seco, claro, mas mesmo depois disto ainda vamos ter que apertá-lo, que eu depois vou passar a explicar, Quanto tempo é que de dar para a cola secar, antes de começarmos, por exemplo, a pintura das peças? Umas horas é o suficiente? Sim, convém ficar depois umas horas, umas 4 ou 5 horas já apertado com os grampos, okay. que é para a cola fixar mesmo, secar a cola Sim. e termos a certeza que, pronto, que o trabalho fica... Sim. Depois, mesmo que fique aqui com algumas imperfeições, nós com as massas podemos encher... E, e pronto, e melhorar, não é? Podemos pôr até as cavilhas logo a, a apontar. Uhum. Eu depois deixei ali um para fazer a furação, para nós vermos. Pronto, aqui temos... Ele quando aperta também, provavelmente pode montar. Ele tem que estar bem. Tem mais um sim, assim, Isto é medidas? Sim, sim. Mas por acaso acho que até nós não temos nenhum paninho aí, esqueci me Não temos o nosso paninho é os diretos. <risos> há sempre alguma coisinha Mas falta. Que, que falta. Mal. Mas também não há nada como improvisar. E a Margarida é fantástica. <risos> no ser. momento para, para desenrascar, não, não há como a Margarida. Portanto... Ser. Eu, depois da montagem, ainda temos muito para... se não tivermos os furos completamente deixa-me ver provavelmente como eu fiz dois diferentes, poderei estar aqui é que isto é tipo é mesmo um puzzle uh, se sim. exatamente isto deve ser daqui é. afinal a peça tinha, tinha a sua razão é. agora sim Se fosse fácil, também não tinha pegado, Aqui não. é que está o desafio, não é? Existo, estas coisas nunca são assim fáceis, fáceis, mas são giras de fazer, porque depois, quando estão prontas, E agora já está a ficar mesmo percebemos... certinho. Pronto, alguns não estão a furação toda até ao fundo, que eu deixei também de propósito para mostrar. Sim. Mas aqui está, já temos aqui uma parte do nosso tabuleiro, portanto... Exatamente. E agora temos Estará esta parte, muito bem. esta parte ainda não foi feita, então a tal furação que eu disse que vamos fazer queria fazer. Agora. Vamos fazer agora, que é o seguinte, eu já fiz as do topo, são importantes uhum. fazer estas, porque com estas vamos já alinhar a peça. A alinhar a peça que eu depois vou fazer a furação para, já está aqui uma coisa no chão se quiseres liberto um bocadinho o teu espaço para tu conseguiste trabalhar à vontade Pronto. aqui eu já tenho isto uh, pelo menos seguro para poder fazer então a furação que eu vou agora fazer com esta broca então começámos começamos pelos, pelos cantinhos mas eu ainda não fiz a furação toda Sim. e vou fazer furar então o que é que eu já tenho a minha primeira, primeiro furo feito o que é que eu vou fazer? Vou chegar aqui, ela já está segura, portanto, está à direita. Eu tenho esta marcação aqui, não sei se estás a reparar aqui uma fita. Sim, Sim. Isto para quê? Para eu perceber qual é, até onde eu posso furar para a cavilha entrar. Para não furar nem de, de, mais, de mais, nem de menos. Uhum. São aqueles pequenos truques. Imagina que não tinhas essa marcação, Margarida. O que é que pode acontecer se por distração furarmos mais do que o necessário? Pode uh, estragar a peça? Não, nunca estraga. Podemos fazer okay. uma coisa que é pegar em massa. Ok. E em e massa preencher... e retificarmos a massa de, de madeira. Uhum. Portanto, acaba por.. Também a... tem solução, então. Mas acho que essa dica é fantástica. É, tudo tem solução. É só pois, uma questão de que perdermos um bocadinho <risos> mais de tempo mesmo. ou não com, com as coisas. Mas tudo tem uma solução. Mas acho que é uma boa, uma boa dica lá para casa, que assim a medida é mais certa e perdemos menos tempo. as cavilhas, mesmo à conta que já me caiu para aí uma ou duas pronto, se der mais Faz jeito aqui mais uma fazermos isto hum, não sei se há mais alguma aqui espalhada na nossa mesa de trabalho Acho que aqui mais uma e tens esta também, Margarida e agora vou fazer mais este furo Temos que usar sempre uma broca de madeira. Sim. Pronto, porque... Madeira e sabes-nos dizer assim mais ou menos a medida que tu colocaste uh, aqui a tua fitinha azul para te guiares, mais ou menos... Uh... Ah, porque eu peguei no, no tamanho de uma broca. Ok, e fizeste exatamente e vi uh, mais ou essa ou menos marcação. onde é que ela chega. Isto depois como vai levar cola, também não é... Já não sai daqui. Pronto. Agora temos aqui para retificar estas aqui. Que eu vou fazer uma coisa. Aqui é importante quando nós... As madeiras às vezes não são sempre muito direitas. E nós deparamos quando vamos comprar as madeiras. Sim. Ou se tivermos madeiras mesmo antigas. Então o que é que faz? Aqui é importante também termos então os grampos. E fazer o quê? Fazer o tal aperto que eu falei há um bocado, que vai ajudar a alinhar as madeiras, uhum. portanto ela aqui está presa, portanto aqui esta peça já está presa, as colas também vão ficar apertadas, a madeira apertada e é assim que elas vão ter que secar depois, quando nós tivermos o nosso... podemos devemos usar outro grampo, mas no sentido contrário, por exemplo, daqui Sim. para o, o outro ideal, lado? Sim, o ideal é usarmos, se tivermos quatro grampos, é o ideal, porque usamos pois assim, dois assim, ficha todos os pontos. Assim. Se não, também podemos usar dois assim e depois tiramos e usamos Sim. ao contrário. Sim. Convém é que sejam grampos que uh, passem de um lado ao outro à peça portanto para poder uh, apertar. Então a escolha dos grampos também tem interesse ter isso em consideração. O tamanho, a medida de. É, assim, devemos ter grampos grandes e pequenos uh, porque. Depois conseguimos ajustar com dá para os ser... trabalhos grandes okay. e pequenos. Uhum. Eu vou furar aqui mais um bocadinho e depois tudo que ficar. Este pozinho, aqui tua, as tuas lixas, pronto. Temos aqui recapitulando. Sim, Sim. é bom fazermos assim este ponto. Um, o importante é realmente os cortes com segurança. Exatamente. Importante também é depois ajustarmos as madeiras todas para que elas batam certo e fazermos a furação para as cavilhas com a cola fazer, digamos que é, é a estrutura toda do, do, do, nosso do tabuleiro, tabuleiro está agora no aperto dele, não é? Porque não vamos pegar nas asas e, e mas não cai, porque as cavilhas, não. Entram, as cavilhas entram entre esta, esta espessura e a espessura da, da base. Sim, portanto, portanto, portanto fica mesmo não, seguro. Isto, isto nunca mais sai daqui. <risos> mas é importante também fazermos esse, esse mas trabalho de os é, Exatamente, este trabalho é importantíssimo sim. fazer. Depois, a partir daqui, uh, temos muito trabalho em lixar uh, e aperfeiçoar. Eu tinha direitinha. falado há um bocado que era importante, nós temos sempre aqui as, as nossas uh, madeiras, sempre que eu estar mais afiadinho, uhum. uh, usar então a lixadeira e, e lixarmos aqui estas partes todas, laterais, para ficarem mais arredondadas. Portanto, acaba por dar depois um final muito mais bonito, como tu vês ali Sim. aquele tabuleiro que eu, que eu fiz. Uh, agora há uma coisa importante aqui. Dele depois estar apertado, pode ficar com umas folgazinhas entre o papel. Uh, e o que é que nós vamos fazer? Vamos ter que fechá-las, porque depois fica mal uh, ver-se aquilo. Sim. Então podemos usar, há aqui duas massas, esta é uma massa de, de madeira. Uh, que um, é ótima para, para pequenas fissuras. Portanto nós colocamos, eu não vou colocar porque este, este ainda vai ter outro trabalho, mas é colocamos aqui na, nesta lateral toda e com o dedo passamos e vai preencher e este preenche espaço. logo estes espaços. Que isto é uma, é mesmo para madeira. Portanto fica fica tudo fechadinho. Sim. Ou seja depois fica perfeito, tu se olhares para aquele não vês ali abertura nenhuma Exatamente uh, Isto também é importante, esse final, portanto fechar a, todos os espaços de, e que sejam laterais, tudo que é espaços que não estão completamente unidos porque nós estamos a fazer uma coisa manual não bate ali tudo muito direitinho, não é claro. pode -se sair um bocadinho e é importante usarmos então esta massa que é ótima Eu aqui, já tinha dito, temos então Aqui os nossos buraquinhos Como tu vês as cavilhas entraram Sim E então vou usar uma massa Para disfarçarmos Não, para tapar mesmo Para tapar Para tapar okay. Portanto é uma massa que. Foi demais ah, Eu tenho de aí espátula. uma Tens Esta. Não, não tenho, tenho esta pequenina. E vou usar esta porque não tenho cá outra oh. Portanto Vou passar aqui Portanto, ou seja, ela fica tapada. Sim. Estás a ver? Sim, sim. tanto ela fica tapada, vai secar. Depois de secar, eu vou dar a lixa. Né? Porque a lixa é a última coisa. Antes da pintura, ele tem que estar todo bem lixadinho. E essa parte é importante, eu já tinha referido há um bocado. Sim, sim. Porque é a parte realmente que nos vai dar depois... Só lixamos depois dessa massa secar. Pronto, é margarida. Exatamente. Temos que deixar esta massa secar e passamos uma lixa. É de secagem rápida? É relativamente rápida, pronto. Mas temos que esperar pelo menos meia hora okay. para que ela seque e para podermos passar uma lixa e, e, e ficar realmente com a peça pronta para depois começarmos na parte final. Sim. Pronto, a parte, a, final, exatamente. A, a parte final é a pintura e é realmente uh, aquela situação que eu falei que é dar verniz na base para proteger a nossa base de papel. Sim. Eu usei aqui no tabuleiro que eu já fiz, usei esta tinta muito gira, este verde da Luxem. É muito bonito, essa tinta é. é muito bonita. É, é como podem ver... Vamos lá para casa, é uma se quiserem seguir a nossa sugestão à risca, é esta a cor que nós vamos utilizar, é. mas também há toda uma variedade de, de a cores. A cor depois é ao gosto, adoro, exatamente. o papel de parede é ao gosto, a decoração é todo ao gosto. Isto é uma, é, é uma tinta aquosa para madeira, portanto está, se nós quisermos fazer só isto como acabamento, se quisermos dar um acabamento ainda mais com, para limpezas, é dar um verniz, que é um verniz também aquoso mate, uh, que não é este, mas pronto, mas um, é um verniz, verniz. mate uh, em color, este em color. Pronto, este dá para papel e dá para madeira. Este tanto podemos usar o verniz, tanto podemos, desde que seja aquoso, tanto podemos usar na madeira como no papel. Boa. Portanto, é feita a pintura, que eu posso... É a reta final, não é, Margarida? A reta final, parte. no fundo, é depois da construção, depois de, de apertar bem o, o tabuleiro. De esperarmos o tempo dele de colar bem. Temos então a parte final, que é essa. Depois de lixarmos tudo. Depois de lixarmos tem, então. tudo. Temos então a pintura. Vou só dar aqui uma pincelada, só para, para, para já dar aqui um bocadinho de cor, uh, embora este tabuleiro, como deves calcular, vai outra vez ser todo desmontado. E ser terminado com o tempo que tem que ser, não é? Uh, isto é um bocadinho para só dar a ideia, Lá, em casa, Lá em a casa, inspiração e as dicas. Como não é assim tão difícil. Não. Esta é uma tinta. Podemos usar. É muito bonita essa cor. É, temos então a tinta. Ela foi buscar um bocadinho o tom do papel, que também é importante, não é? E então, aqui vou eu pincelar um bocadinho. Ela está diretamente à madeira. Uh, poderia dar um primário, mas não, há necessário, não é necessário. Porquê? Uhum. Porque eu depois de pintar, uh, ela ainda vou-lhe fazer um DKP, vou retirar um bocadinho da tinta, para dar assim um ar mais charmoso. E depois vou finalizar com uma cera, pode ser com uma cera com cor, pode ser só com cera. Só cera, portanto, e acaba por, um, por dar um acabamento muito giro. Temos uma pergunta ainda sobre a aplicação da massa, Margarida. Sim, sim. Dá para limpar bem o restinho de massa? Por exemplo, como colocamos um bocadinho de massa a mais, uh, sim. aquela que sobra, depois sai com facilidade? Dá. Logo na hora temos um pano, um pano sempre Exatamente. com água e, e retiramos logo o excesso, seja de cola, seja de massas ou tinta, temos que limpar sim. logo se sujarmos as massas convém retirar logo porque são coisas que depois ficam um bocadinho mais duras ou sai com uma lixazinha Sim. ou mas se for se logo no, momento, for com no um parinho, momento com um pano úmido sai, sai, sai e também ia te dizer uma coisa ele não está ainda apertado como deve ser nem está ainda pronto mas estas estas pequenas junções que uhum. não vai ficar tão porque ainda não está apertado como deve ser mas fica sempre um bocadinho eu aconselho sempre aí então por colocar a massa e sim. fechar completamente, porque depois quando nós pintamos, tu olhas para Aí ali e não vês. fica mais certo. Fica sim. super perfeito. Sim. Esta parte eu acho também, e considero que seja importante no sentido de que é a parte final, é a parte que leva algum tempo, mas também é aquela que já estamos ali relaxadas a pintar, a, a pôr a massa, portanto já é divertido, já não é tão tão stress como estar a cortar sim, e com sim, medo. Sim, sim. Não tenho medo, a parte do corte acho que dá-lhe um ar muito giro. E, e acaba nesse. por ser hum, muito importante também mexermos um bocadinho com aquilo que não estamos habituados, não é? Sim, acabamos por nos desafiar e sair da zona de conforto. Pronto, o tico-tico ajuda imenso em todos os trabalhos e quem gosta de, de, de bricolagem quem gosta de fazer coisas, percebe que ter uma coisa aqui e outra que ajude ao trabalho é sempre bom, com claro, cuidado. Sim. Com muito cuidado. E... E, Elsa, e, assim... e vamos finalizando, não é, Margarida? Vamos. Já estamos mesmo nos últimos minutos. Pronto, e isto é só para deixar aqui um bocadinho de cor. Uh, só para perceberem. Eu depois vou ter que lixá-lo outra vez toda e acabá-lo. Lá não está, está, é preciso outro tempo. Aqui é para é. darmos a ideia, as dicas, os conselhos, Pronto. de como é que podem e ter, ter este ajudar resultado. a criar aquela Exatamente. vontade de fazer coisas, porque às vezes nós... Uh, pensamos que ah, aquilo é tão difícil, não é? Sim. Pensarmos um bocadinho... E é preciso coisas muito complicadas, não. materiais muito complicados. Não. Nós até damos as referências dos materiais certinhos que podem utilizar. Portanto, e facilitamos é -a -mer muito a vida dos nossos clientes, não é? E no leva é à tem tudo, por Muita isso... Variedade, Muita exatamente. variedade, exatamente. É só escolher, exatamente. tem papel de parede, as tintas, tem tintas, tudo. tudo. <risos> Portanto, isso, nesse aspecto é maravilhoso. Margarida, e... relativamente uh, aos puxadores... ah Ai, pois é. Então, essa é a parte principal de é. como é que vamos segurar a nossa bandeja, não é? Faltava aqui qualquer coisinha. Ah, os puxadores. É sim, os puxadores, ah, lá está, é outra coisa que também podemos ter imensas ideias. Podemos sim. usar umas cordas. Ah, fica grossas, giras, fica podemos também. usar uns puxadores antigos que temos lá em casa, que estão, eu então na minha oficina tenho imenso de móveis antigos que aproveito. Podemos aproveitar. Podemos aproveitar. Muito original. Então, mas eu fui uh, contigo às compras, Lolé Romerlin. tivemos muita dificuldade em escolher, <risos> confesso. E ficamos logo apaixonadas as duas por este. E realmente ficou muito giro, não sei se dá para ver ali na, na, na, naquela peça que já está feita. Sim. Uh, estes são é os fechadores de, de pele. São giríssimos. Que eu acho que são mesmo muito giros. que ele, Eles são aparafusados aqui Vamos na peça. Vamos contar ali para Portanto, Depois de ter a minha peça pronta, o que é que eu vou fazer? Vou achar aqui o meio. E okay. vou... Vou achar o meio aqui. E vou fazer então dois furozinhos com uma broca muito fininha. Que é uma broca de... Acho que... Deixa-me ver se eu consigo ver isto, mas acho que é 1,5. Um, um não consigo ver. Mas acho que está lá, acho que o colocamos lá mas, na, na ficha, ficha no técnica. Final, exatamente, sim, é isso mesmo, Mas Mariana. vamos dizer depois. Sim, sim, qual é que era a porque, medida porque exata. Porque tem que ser, lá está, é a mesma coisa. Ele tem um parafuso... E a broca tem que ser equivalente ao parafuso. Justamente. Eu penso que até no, não sei se no puxador também não vem Sim. Uh, aqui o tamanho da broca. Por acaso, vem, vem? Não, não vem. pronto Nós colocamos as medidas todas certinhas. E então, vou a fazer então, a furação depois de estar pronto. Esta é a parte final mesmo. Okay. Já, já tenho tudo pronto Sim. e antes de pintar faço isto, mas só ponho o puxador no final de tudo. Quando a peça já está toda seca... Porque senão vamos estragar vamos o puxador, não é? Ele é Sim. de pele. Então vamos achar aqui o meio e vamos colocar este puxador que ele vai ficar assim. Portanto, vai entrar um parafuso que vai entrar daqui para aqui e depois entra no, no puxador. Portanto, damos aqui um arzinho assim mais inclinado. Uhum. Mas o puxador também é assim, Elsa. É como eu te digo, podes aproveitar mil e umas ideias de, de puxadores. Portanto, pode ser mesmo com cordas, também fica giro com ele é isso um Este Sim. aqui é muito bonito, acho que lhe deu uma graça ao, ao nosso tabuleiro romântico. E pronto, e depois disto tudo, espero que faça um bom uso dele Sim. e que sirvam bons pequenos almoços. Demos imensas cafezinho. dicas. Uh, acho que sim acho que vai ser super útil não sei se queres acrescentar que mais alguma coisa Margarida para quem não, está eu só espero que realmente tenha ajudado a criar alguma vontade, vontade. de alguém participar e fazer agora um... para surpreenderem no dia dos namorados por exemplo para olha, também terem um acessório lá em casa tenho. personalizado que dá sempre jeito para servir o um chazinho, um café portanto eu acho que é uma peça que todas as casas precisam e tendo uma feita por nós acho que muito, muito mais graça, não é? Exatamente, eu, menos eu sem acho. dúvida nenhuma. E, e pronto, acho que tendo em conta todo este trabalho é só mãos à obra. Portanto, e... Claro que sim. Muito obrigada, Margarida. Obrigada. Mais uma vez por um trabalho fantástico. Já estamos super habituados a trabalhar contigo ah. e temos sempre este resultado brutal que nos apetece logo começar a meter as mãos à obra. Ah, obrigada. Portanto, muito Também. obrigada pela tua participação. Obrigada a todos que estiveram a acompanhar-nos e todas as dúvidas que colocaram, toda a vossa participação. Podem rever o vídeo novamente, às vezes que quiserem, que está disponível no canal do YouTube e também no site Leora Portugal. Relembro que temos o nosso próximo workshop live streaming no dia 19 de Fevereiro, às 15 horas. Faço aquela fotagem das minhas portas e janelas, portanto, tenho a certeza que vão aprender bastante, estejam atentos um, e obrigada por terem participado e até uma próxima.